E ainda tô aí, andando. andando não, mas vai, não descer, vai, vai lugar nenhum. Já tá fechado. Ó, Agora eu peguei as mães, ó. O único que tá salvando aqui é só eu. E eu também. Vou ah, me salvar é, já já. Agora o velho Kim também já tá arrombado. Não, você tá deixando uma brechinha, mas não deu quando passando nessa brechinha, não. Aqui, aqui Ah, aqui. peguei a mãe. Agora eu vou matar <risos> até, até a Rafik. <risos> hum. Rapaz, eu respirei no. Tá vendo que nós nunca devemos desistir? <risos> nunca. Agora, quem tava me prendendo vai ser preso, que é para aprender. Tomou, tomou no Aqui! Nossa <risos> Senhora! Tomou no papel, <risos> ó, ó aqui, ó. Algo que eu tenho que passar ali. É. E eu vou botar para arrumar ainda. E agora Matei tá todo mundo, porra! Porra! Em cima da risca! Já é, velhinho! Oh, oh. Oh, Ô! Ô menina Júlia! Tá comendo mesmo um pano ali que ele não tem cabelo na cabeça! Não vai descobrir o miolo, viu? E ele tem é murichito que nem ele, aí você tá mais. Tá oh, Só para bater por cima do boné, hein? Ah, oh, mas que faz o do boné aqui. Oh, não não tem, não tem telhado aqui? O telhado caiu, ah, Rapaz, já pensou. É? Já pensou? Boa é é. mato... que aço... tem que ser o açoitinho? É! Tem que não tiver açoitinho, você cara, vai. eu tranquei todo mundo, e é porque eu tava morrido, cara! É, se eu soubesse, eu tinha que um fechar o bar, é, né? Falou para você fechar, é, você tinha que fechar aquela hora aqui! Não, não, não, não para aí! Não, não vamos complementar a história não, eu quero ver o cafuné, que eu levei a cafuneta, eu tá cafuneta, não, o cafuné, porque não está cafuné aqui! Vou dar pé da direita! Você gente, só, só dá você ganhar! Não, mas ah, eu levei, hein! Ué, mas esqueceu minha tela! E você não morreu também não? E ele não morreu não? Aí não vai levar? eu vou levar! Bota! Não, e eu não vou aliviar, não. Deixa eu olhar. Não, não oh. vou aliviar, não. Não. Oh. Ai. Oh. Mas. Aí, ó, oh. Não pode, pode aliviar, não. Você foi fazer ruindade. Oh, ele, ele tá igual a eu. Não tem nada. Tem, não. Tem, é da. Mas você puxa. Não, não. Tá... Vou é tá. aliviar, vou aliviar. Pode pode, aliviar. Mas... O foi vagado, devagar. Devagar. O meu pai foi, foi ah, maior que o meu maior ah, tá Aqui eu assim, não, não, não. Vai nota, cavalo. É eu vou uma porra. <risos> a minha também não errou é. não, minha é rambura demais quero sabe eu... não, vamos Todos só nós dois só, essa só, só nós dois uma. Vamos tá só mal, dois uma só nós dois uma só nós dois é por a do caridade, do é. meu bichão você é um bundão agora, então agora aqui você é um bundão, não tem coragem não perdeu de moleza, aqui é mole, um você é bundão não, aqui, aqui. mas não tem coragem não a minha aqui não não, perdi, não perdi, é meu não, você perdeu de sabatez, olha aí você tá não, o meu bandido, eu perdi porque não, agora eu Não, moço, agora a disputa aqui é uma brigandinha é, isso aí que eu não ganho muito cascudo eu vou ver que agora eu vou torcer. Pro...